a gente questão 371 se a seção reta essa aqui é uma questão para demonstração né tá, é uma afirmação se a seção a seção reta de um prisma é um polígono equilátero a soma das distâncias de um ponto tomado no interior do sólido às faces laterais às bases é constante vamos lá, eu trouxe um prisma, aqui fala de qualquer prisma, mas eu trouxe um, um prisma de base hexagonal para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir, de vocês conseguirem entender o que, que, onde a gente quer chegar aqui, tá bom? Então, considerando esse prisma hexagonal, imaginem o seguinte, o que, que está afirmando essa, a questão? Que um ponto tomado dentro dele, em qualquer lugar, lá dentro, Dado esse ponto, as distâncias, a soma de todas as distâncias a todas as faces é constante, independente de onde estiver esse ponto. Por exemplo, acompanha aqui comigo. Ó. Eu tenho uma distância do ponto até a base superior e a distância até a base superior e a inferior. Aí depois eu tenho as distâncias, Tenho que pegar uma outra cor aqui, a cada face, ó, por exemplo, eu tenho uma face aqui, aqui eu vou ter uma distância, essa face frontal aqui, outra, aqui outra distância, outra, outra, nesse hexágono, então em 3, 4, 5, falta ainda aquela ali, tá? E, então somando todas essas distâncias eu vou ter um valor e independente do, da localização desse ponto, a distância, o, essa soma é constante. Tá? Como que a gente pode conseguir demonstrar isso? Essa aqui ela é um pouco complexa, tá? E dá uma revisada boa aqui para conseguir chegar nessa conclusão. Eu vou fazer o seguinte, vamos por partes. Então sabendo o que eu quero mostrar, os elementos que eu, que eu tenho aqui, eu vou nomear algum deles, tá? Então, a gente vai usar, então, então seja V, volume, S, a área uh, da seção do prisma, De tomar até essa face aqui para vocês para ficar um pouco mais claro essa aqui vai ser a área S ver o volume todo do prisma e aí eu tenho por exemplo essas distâncias aqui do ponto até cada face vamos chamar de d1 d2 d3 d4 d5 faltou um ali aqui tem d6 e até dn tá como eu não quero fechar especificamente para o de base hexagonal, então dn. E aí temos duas distâncias num prisma deste ponto, nós vamos ter duas distâncias, que é do ponto até a base superior e outra até a base inferior. Aqui a gente vai chamar de esse D maiúsculo, vamos usar D1 e D2, a distância das bases. Vocês já vão entender por quê. E aí o último elemento, como aqui diz que é um polígono equilátero, então nós podemos chamar essa aresta da seção transversal, né, ou da base mesmo, como L. Tá? Então essa medida vale L. E assim por diante, tanto aqui de cima como da de baixo, porque elas são congruentes. Agora aqui temos todos os elementos. Então vamos lá, avaliem comigo. Eu quero, vou escrever uma expressão em função da área dessa seção, ou da base dele. Depois outra expressão em relação ao volume. A expressão em função da área nós podemos pensar o seguinte, ó. Eu pegar essa, eu vou apagar aqui em cima só para facilitar um pouco. Ou vou desenhar separadinho um hexágono aqui, porque é um hexágono. melhorar um pouco então esse ponto pode estar em qualquer lugar tá? mas aí se eu tomar essas distâncias aqui a distância do ponto a qualquer uma dessas dos lados ele vai ser uma altura a altura de um triângulo e aí podemos dividir esse hexágono em triângulos, como é um hexágono, né? mas poderia ser qualquer outro polígono. Então a área total dele nada mais é do que vai ser lado vezes, que vai ser a base, vezes a altura, que vai ser D1 sobre 2. Isso aqui é a área de um triângulo. de um triângulo e para cada lado... Eu tenho um triângulo. Ao completar todos eles, ó, lado vezes D2 sobre 2, mais lado vezes D3 sobre 2, até o enésimo lado, tá? Vou colocar as ciências aqui. Mais lado vezes Dn sobre 2. Isso tudo vai me dar a medida S da superfície da da área desse, desse polígono da base, que nesse caso é um hexágono, mas pode ter N lados, tá? E agora a gente vai escrever uma outra expressãozinha em função desse D1 e do D2 que eu apaguei aqui, porque aí o volume vai ser o quê? O volume do meu sólido nada mais é do que de um prisma, é a área da base vezes a altura. O que, que é a área da base? É o S. A altura, neste caso, é a distância do ponto até a base inferior mais a distância do ponto até a base superior, ou seja, D1 mais D2. Isso vai me dar o volume. Tá? Então aqui temos duas expressões bem importantes que vamos utilizar para o processo. Eu vou fazer uma única organizaçãozinha aqui para ficar um pouco uh, melhor esse entendimento. Veja o seguinte, nessa expressão de cima, eu posso colocar aqui em evidência o... esse, dois, esse L sobre 2, né? ele está aí presente em todos. Eu vou colocar ele em evidência, L sobre 2 que multiplica D1 mais D2 mais D3 mais Dn tá? igual a S vou descer um pouquinho aqui e resulta que é o equivalente a posso reorganizar essa equação e dizer assim que D1 mais D2 mais D3 mais Dn é igual a 2s sobre L, tá? E agora a questão do volume, eu vou também dar uma reorganizadinha nessa equação, eu posso escrever então que D1 mais D2 é igual ao volume sobre S, correto? Vou chamar isso aqui de equação 1 aqui, para a gente, aqui de equação 2, D1 mais D2 é igual a volume sobre S, ok? Essa é a equação 2. Bom, o problema fala em... Uh, que a soma das distâncias de um ponto tomado do interior do sólido, as faces laterais e as bases, então... A soma dessas distâncias e mais as distâncias das faces é constante. Então, de fato, o que nós vamos fazer? Somar, tá? Eu vou somar isso aqui. Olhem que interessante. Então, somando D1 mais D2 mais D3 mais até Dn mais esse D1 mais D2, ou seja, a soma de todas as distâncias, é igual a 2S sobre L, mais V sobre S. Agora avaliem comigo, S, a área da superfície da, da seção, ou a área da base do prisma, não altera. Independente de onde a gente posicionar esse ponto lá dentro do prisma, tanto a área como o volume e como o L, a, a aresta da base, não vão se alterar. Tá? Eu posso mudar o ponto, qualquer que sejam os valores, e esses valores S, V e L são constantes, tá? o que prova que a soma, então, dessas distâncias, independente da posição do ponto, é uma constante. Tá bom, pessoal? Peça é um pouquinho mais elaborada, mas chegamos aqui a um ponto. Ok? Valeu, até mais!